Mítico, eu tive a oportunidade de acompanhar muitas pessoas obesas. Muitas. Eu fiz um projeto no meu canal com o meu advogado, que ele era obeso e ele é o cara mais figura que você pode imaginar. Mais zoeira, mais tranqueira, terrível ele. Tranqueira deve ser uma pessoa, Não, meu Deus. Tranqueira. Como em torresmo com cachaça Não, e chocolate e zoeira, junto. Não, tá nem aí, tá nem aí. E ele disse uma coisa uma vez pra mim e... E, cara, me assustou a sinceridade dele. Assustou as pessoas que assistiram esse projeto no YouTube. Ele falou, Renato, um gordo não come pelo sabor. Um gordo come para encher a boca. Se ele tiver que morder algo que não preencha a boca dele, não interessa. Segundo, a quantidade de alimento que eu tenho que ingerir é mais importante, às vezes, até do que o sabor. Se você falar para mim que esse doce é muito saboroso, mas eu posso comer no lugar desse doce, esse bolo que é muito maior, eu vou preferir o bolo caralho é mano ele falou assim, eu tenho um órgão sexual na garganta, ele falou que cada vez que eu engulo e passo pela garganta eu tenho um profundo prazer o meu prazer está em engolir, eu, ele falou assim observa, um obeso quase não mastiga ele rapidamente come ele falou assim, eu não como uma fatia de pizza eu jogo uma em cima da outra Tá, a porra. Eu como uma em cima da outra. Então, eu não tô falando de você, e, e, mítico, não tô falando de Eu tô falando de uma pessoa obesa mesmo. Do cara que. De um cara que, que, que tem 170 metro e chega na barreira dos 120, 130kg. É pesado. E aí, quando o cara chega nesse nível, ele toca o botão do dane-se. Do tipo, dane-se. Ah, tô aqui mesmo? Assim. Aí ele já não olha mais. mais não é nada. Então, o espelho pra ele, é um inimigo. Então, ele não olha pro espelho. O espelho é pequeno pra olhar o rosto e ele a barba. Ele não se preocupa em olhar... Ele compra roupas excessivamente largas. Porque as roupas largas escondem o corpo dele. quanto mais ele se esconde, mais menos ele encara a realidade. E qual a realidade? A realidade é que ele não é feliz com o corpo. Agora criou-se uma outra concepção. De algumas pessoas dizerem que tem que aceitar a obesidade. Tem que aceitar a pessoa como ela é. E ela tem que ser feliz desse jeito. Tudo bem. Não é uma questão de estética. Então, nós não podemos separar o mundo entre gordos e magros. Mas e as doenças? Ah, a gente tá aí falando de pandemia. Você ficou preocupado com a pandemia. Sim, sim. Quem é o alvo da pandemia? Idosos, obeso, sim. Obeso, cara. Então, no momento que você começa, entre aspas, a romantizar a obesidade, você tá deixando de lado algo que é considerado uma doença. A obesidade é uma doença. Que leva a doenças mais sérias. Então... Eu vi relatos de obesos e todos eles. Você sabe por que você tem uma dificuldade muito grande no começo? Por quê? Porque você é viciado. Ah, lógico. Você tem um vício. Lógico. E o vício é açúcar, sal e gordura. Um dia, por curiosidade, pega uma bolacha recheada. Ah, você é? vai achar estranho, sabe por quê? É bom, hein? A bolacha recheada é cheia de sal. Sal? Por que colocar sal na bolacha recheada? Pra ser hiperpalatável, né, mano? Exato. Caralho, porque o sal é essa que você falou é quando você atinge todas as papilas gustativas da sua língua, você fica nossa, é isso aí ah, isso. é isso, pra dominar oh, eu sou gordão estudado, tá? você estudou <risos> pra ser gordo né, caralho <risos> cinco. falei, que? gordão caralho. estudado, ele você atinge não, é porque ele pesquisou qual que é a coisa que come que sente todos os sabores aí foi isso, bolacha <risos> é isso aí, mas tudo é assim então mano. cara, tudo que é alimento ultracalórico é carregado de açúcar sal e gordura, sal como o Igão disse, para pegar uma parte das suas papilas gustativas, para você sentir aquele sabor. Açúcar, porque o açúcar rapidamente joga, joga mensagem para o seu cérebro e libera bem-estar. Existem estudos que falam que o açúcar tem uma capacidade viciante maior do que a cocaína. Caralho. É mais fácil, dependendo da pessoa, se livrar do açúcar, da cocaína, do que do açúcar. Porque Caralho. é tudo hormônio sistema nervoso central. Mas então. eu entendi essa parada que você falou do cara que ele falou assim, que ele gostava de comer em quantidade. Porque às vezes, eu tô colocando comida no prato, e se uma pessoa fala assim, pô, isso aqui pra você dá. Suficiente. Eu falo assim, não, pô, mas nem tampou o fundo do prato ainda. Porque eu tô acostumado que o quê? Jogar arroz até tampar o fundo do prato, o feijãozinho por cima, a proteína ali, e dá ali. Tome. Mas às vezes, aí às vezes eu fico com a cabeça de tipo, pô, eu tô satisfeito. Pô, mas ainda tem comida no prato, maior desperdício. Vou e como. Mas eu não, não precisava mais comer aquela parada, Entendeu? É aquilo é, é se reeducar. Você pediu três pizzas, todo mundo tá comendo. Sim. Aí você tá olhando e sobra duas pi sobra três fatias, tá todo mundo um conversando. É. Aí sobra as três fatias, então caras tá conversando. Quem vai comer aquelas três fatias? O gordo ou o magro? Eu. Gordo. Porque para ele não precisa, é... mano. Não, mas tá mas lá. É, é inadmissível ele deixar. Não. E se você falar que você vai jogar fora, aí ferrou, cara. Não jogar fora. Ele vai, vai morrer, não. mas ele vai comer. Vai. Que doideira isso, né? É um vício, é vício. mano. É um vício é, vício. é um vício. Você já comeu até passar mal? Já. já. É o maior prazer do gordo. Ele ama <risos> sentar e ficar assim, ó. Ah. <risos> Sem respirar, sabe? <risos> Travado. Travado. É a maior sensação de prazer pra uma pessoa com um gordo. É verdade, cara. Comer até. Os cara, comer até abrir assim a bainha aqui da, da, da calça, ficar assim, é mesmo.